Seja bem-vindo. Está começando o Trabalho em Revista, programa do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Veja nessa edição. Dúvidas sobre o registro na carteira de trabalho? A gente esclarece as mais importantes. Ela é o documento essencial do trabalhador e ele precisa ter esse documento sempre atualizado, sempre em mãos, porque essa é a vida do trabalhador. Na entrevista de hoje, o assunto é Complice, profissional que trabalha com gestão de risco. Quem fala sobre o tema é a vice-presidente da Comissão de Complice da OAB, Luciana Serafim. Fique por dentro também dos destaques do Giro da Semana e do quadro Decisão. Tudo isso e muito mais agora, no Trabalho em Revista. A carteira de trabalho é o documento que registra toda a história do trabalhador. Mas muita gente ainda tem dúvida sobre como funcionam os registros nesse documento. Para falar sobre o assunto, veja a reportagem especial preparada pela equipe do Trabalho em Revista. O Matias veio do Paraguai com a família em busca de trabalho. O jovem está em Mato Grosso há quase um ano. Aqui ele faz serviços de servente, sem carteira de trabalho assinada, porque ele não tinha agora está solicitando o documento. Que se eu quero trabalhar na diária, assim, aí, se eu sofrer um acidente, eu vou ter que eu me sustentar eu mesmo. E se eu trabalho na minha carteira, assim, e se acontecer uma coisa comigo, eu acho que minha carteira vai me ajudar. Sim, Matias, é importante. A carteira de trabalho é a garantia dos direitos como FGTS, aposentadoria, seguro-desemprego, auxílio-doença e abono salarial. A emissão da carteira é de graça. Pode ser feita na Superintendência Regional do Trabalho, em Cuiabá. O documento é o mesmo para todos, inclusive para estrangeiros. Com uma diferença, a data de validade, que para o imigrante vai depender do período de permanência no Brasil. Essa carteira, por exemplo, foi emitida em 2015 para um haitiano. O prazo? Esse já venceu. Ela é o documento essencial do trabalhador e ele precisa ter esse documento sempre atualizado, sempre em mãos, porque essa é a vida do trabalhador. É o histórico de toda a sua profissão, de toda a sua vida profissional. O modelo atual da carteira de trabalho agora tem todos os registros informatizados num banco de dados do governo. Mais seguro para evitar fraudes. Tem digital do trabalhador e números nas páginas. O documento também virou digital. Está disponível na palma da mão. Num clique, você acessa os dados. Mas as regras sobre o registro de contrato na carteira de trabalho continuam as mesmas. E algumas dúvidas Valem a pena esclarecer, como por exemplo, quem contrata tem prazo para registrar na carteira de trabalho? O registro ele tem que ser desde o primeiro dia. Agora a empresa tem 48 horas para fazer todos os procedimentos de registro e devolver essa carteira já assinada para o trabalhador. No contrato de experiência, é possível contratar o funcionário sem registrar? Não. Uh, o trabalhador deve ser registrado desde o primeiro momento, desde o primeiro dia que iniciou o seu trabalho. Uh, ele, já, ele nem deve ser uh, dar entrada ao local de trabalho sem que a sua carteira já esteja assinada. O novo contrato pode ser registrado na carteira mesmo havendo um contrato antigo que não tinha sido dado baixa? Ou seja, registrado o término? Sim, sim, pode contratar e depois pedir ao trabalhador que retorne à sua empresa e peça baixa naquele contrato anterior, porque às vezes o trabalhador já consegue um trabalho logo em seguida e não deu tempo da empresa anterior cumprir todos os trâmites legais para a baixa na carteira, para a demissão. Então ele pode ser contratado novamente no dia seguinte em que ele saiu de uma empresa e a empresa anterior vai dar baixa no dia certinho, sem problema nenhum. E tem mais, a carteira de trabalho é tão importante que substitui a CNH e o RG. A do Matias já está pronta. A Avenida da UFMT receberá verbas para obras de recuperação. O dinheiro vem de um acordo de uma ação civil pública contra uma construtora que atua em obras na BR-364. A repórter Sinara Álvares traz os detalhes no quadro Decisão.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 Além da indenização por dano moral coletivo, a empresa deverá cumprir 38 obrigações para melhorar as condições de trabalho de seus funcionários. Agora é a hora do giro da semana. Entre os destaques está a instalação da energia fotovoltaica nos fóruns trabalhistas de Sinop e Sorriso.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 O tema é recente e está vinculado aos profissionais que trabalham com a gestão de risco e transparência. Quem explica o tema é a vice-presidente da Comissão de Compliance da OAB, Luciana Serafim. A entrevista é no próximo bloco. Não saia daí, a gente volta já!